Primeira upgrade tá na tela. Bora 27% pra Half Factory New. Será que vai rolar? Será que vai rolar? Hoje a gente vai pegar uma skin do CSGO pra completar o meu inventário, uma skin que tá faltando, uma pegada de só skins azuis todas combinando com a minha faca Blue Gem. mas ao longo tempo eu percebi que eu gosto também de skins vermelhas e adesivos vermelhos como o Eye by Power holográfico, eu decidi que pra finalizar o ano com estilo eu vou focar em fazer um inventário fogo e gelo, com skins azuis que lembram a minha Blue Gem, com skins vermelhas que lembram o Eye by Power, e nesse vídeo a gente vai pegar uma skin muito foda, se tu certo. O que eu tava planejando é pegar a skin mais cara do site que patrocina aqui o canal, que é o Keydrop, o site de abertura de caixas. E a gente fez vários e vários vídeos multiplicando a grana no Keydrop. Eu comecei com um valor pequeno de mais ou menos mil dólares em skins. Fui aumentando aos poucos. Tinha vídeo que eu ia no Keydrop e dobrava. Tinha vídeo que eu ia no Keydrop, fazia um profit legal de 500 dólares. E aí eu cheguei num momento que é o aumento de agora, onde a gente tem que decidir entre duas skins. A skin mais cara e a segunda skin mais cara do site que estão lá no upgrade que são ou a Gangnir essa AWP aqui muito irada, muito legal, eu gosto bastante, não tanto contra a Dragon Lore, mas eu gosto bastante dela, ou a M4A4 HAL, que para mim sempre foi a M4 mais icônica do jogo, skin contrabando, que não dropa mais e por isso tem tendência de valorizar. E eu tava indo meio contra a ideia de pegar a HAL, porque eu queria meu um inventário 100% azul. Porém, de um tempo para cá, eu tô jogando com essa AWP Dragon Lore souvenir no meu inventário e ela é sensacional. Traz um pouco de vermelho aí pro meu inventário. Eu também tenho a Desert Go Blaze com Hyper Power. Traz chamas, traz Hyper Power vermelho. Então não quero me desfazer dessas skins. E Não dá pra ser um inventário só azul. Por isso que eu decidi agora mudar até baixo do inventário pra fogo e gelo. E com isso a gente tem uma batalha aqui entre HAL e Gangnir. Que sei lá, pra mim a Gangnir é uma skin bacana, mas eu já tive várias no meu inventário. A HAL também é uma skin bacana. Tive várias no meu inventário. Inclusive com Hyper Power, com dois Titans, né? Mas agora eu tô indo contra, assim, pegar skins de arma com um ou dois adesivos só. Eu gosto de skins com quatro adesivos, acho que com tipo, a minha cavuca é a mais, assim, né? Isso nos traz ao vídeo de hoje, porque eu tô aqui no Kidrop e tenho que fazer uma escolha. Tá na hora de pegar uma skin nova pro meu inventário, ou a HAL ou a Gangnir. Tipo assim, as duas não dá, pelo menos não dá com o tanto de grana que eu tenho aqui no momento. 8.300 pra 14 mil dólares é muita coisa, né? As duas skins juntas estão dando 14 mil dólares. Mas aí eu fiquei pensando comigo mesmo: pô, se eu pegar a Gangnir Field Tested, eu vou ter um trampo aí de Vender ela, porque eu não vou querer ficar com o fio de teste Eu vou querer uma Factor New Então eu vou ter o um trampo de vender ela, encontrar uma Factor New Colocar um pouco mais de grana Porque a Factor New realmente é mais cara Ela tá chegando quase em 10 mil dólares Enquanto que HAL, eu não preciso necessariamente Ter uma Start Track e se eu tivesse uma Factor New no inventário, já ia ser tipo assim O que eu preciso, mano? Porque eu já tenho M4A4 Poseidon, que representa o gelo E aí eu teria M4A4 HAL Que representa o fogo, então eu acho que no vídeo de hoje O objetivo é pegar a HAL de hoje, eu não vou abrir nenhuma caixa, porque eu não coloquei grana aqui na minha carteira do K Drop galera, mas vocês podem vir aqui se colar, é só usar o código login pra você ganhar aí 50 centes de graça se for a primeira vez que você vai usar o código e claro, o bônus também é aí na hora de depositar, né? Tá rolando um eventinho aqui que você pode farmar uns pontos e depois trocar, esses eventos do K Drop são sempre legais, mano ó, oh, é fogo e água, mano o tema que a gente tá comentando ainda temos que escolher um time, velho vou deixar para um próximo vídeo, até porque eu não vou abrir caixas hoje, mas eu convido vocês aí a vir testar a minha caixa, caixa Lugin, e tentar pegar uma skin top. É a caixa de youtubers que mais dropa item bom. Quatro faquinhas bem selecionadas: Alp Dragon, Lore, Vulcan, igual a que eu uso. As outras skins iradas. Tô com vontade de abrir caixa, mas vamos focar no que é preciso, que é o upgrade. Cara, seria legal tentar ficar com 10 mil dólares de balance. Eu tô com 8.300. E aí, o que eu tinha pensado pra fazer no upgrade, que eu tinha comentado com vocês já há algum tempo atrás, era quatro upgrades de perto de 20%, tá? Então, eu pensei em fazer o seguinte: usar essas duas facas aqui pra dar um upgrade, daria 22%. E usar esses combos aqui, ó. Carambite mais faca mais barata, carambite mais faca mais barata, pra também ter uma chance de 20 e poucos por cento. Ai, mano, chegou a hora, velho. Chegou a hora. Ó, a gente vai ter quatro tentativas, ou seja, se der certo, sei lá, na segunda ou na terceira, a gente consegue chegar aí nesse saldo de 10 mil dólares no total, velho. Não dá pra colocar todas as skins, porque o máximo é 80% de chance. Então vamos lá, mano. Vamos começar com esse 27% ou vamos começar com esse 22, mano Eu acho que a gente começa com 27% Porque se der certo na primeira, vai ser um estouro Vai ser um estouro, eu vou ficar muito rico aqui no site Perto de, sei lá, 15 mil dólares, mano Vamos lá, cumprem os tambores Primeira upgrade tá na tela Nossa, acho que eu vou fechar hoje, velho Bora, 27% pra Half Factory New. Será que vai rolar? Será que vai rolar... Nossa, mano, eu achei que ia parar no 1%. Na moral, vamos agora uma chance um pouco mais baixa, porque tem chance de parar no 1%. Vamos com aqui. Esse daqui que eu tinha pensado, 22%. Mano, se rolar esse upgrade aqui, vai ser épico. Bora lá, 22% para half Factor New. Tá na tela. Nossa, meu Deus. Para, para, para, para, para. Passou. Parou. Passou. Ah! Uh! Quanto de grana? 11.700 dólares, mano Esse é o Profit, velho Esse é o Profit Na moral, comenta Nossa, vai ser doideira Mas comenta se você quer que eu tente esses upgrades aqui, velho Gangnir com 30% Ou então Gangnir com 27.90% Seriam dois upgrades, tá ligado? Nossa, mano, nossa, mano Eu não vou fazer isso aqui hoje Sem coração pra isso Mas chegamos, mano Mostramos que é possível Rapelar o site Pegar a skin mais cara de todas Começando baixo, velho Eu comecei com mil dólares Eu fiz vários e vários e vários vídeos, tá ligado? E pegamos, mano M4A4HAL É nossa, velho Aí sim, mano Sete mil dólares Chama Aí, galera Na moral Antes de pegar a eu Só queria agradecer todo mundo Que ficou comigo aí nessa saga, mano Foi tenso, velho Foi tenso Momentos aí de emoção E eu quero ver aqui no meu perfil do ah lá mano Melhor drop M4HAL Antes estava a WP Príncipe foco agora é a gente tentar pegar mano, uma Dragon Lore ou a própria Gangnir. Só que eu queria tentar abrindo caixas ou fazendo aqueles upgrades malucos tipo 1% de chance. Deixa nos comentários o que, que você acha que seria legal eu fazer e tal, né? Ó, então, já pegamos uma Raul. Já pegamos duas vezes a Alp e Príncipe. Agora, diria eu que tá na hora da gente pegar uma Dragon Lore ou uma Gangnir, né mano? Vamos focar numa dessas duas e bora pegar a Raulzinha pro meu inventário. Aí, consegui pegar, guys. Oferta enviada. Vamos aceitar e vamos ver esse monstro Aqui dentro do jogo, how Factory New merece um slow motion? finalizamos, então, a saga de pegar o item mais caro do que drop. Vou falar a real. Tava com uma saudade de ter uma haul aí no inventário. É uma skin realmente muito lendária. Mesmo que a M4A4 não esteja tão hypada agora, porque a silenciada tá realmente forte, né? Eu acho que é um bom investimento a longo prazo, caso a Valve decida mudar alguma coisa nesse balanço entre a m 4 silenciada e a M4A4. Vai que o preço da M4A4, por exemplo, seja um pouco abaixado e fique no mesmo preço da M4A1. Acho que isso vai fazer que ela seja um pouco mais utilizada, ou então alguma mudança, talvez um buff na m 4 4 no futuro, quem sabe pra galera usar mais m 4 4 e aí eu acho que essa haul vai ser um bom investimento. Não esquece de comentar o que você quer que eu faça de desafio aí nos próximos vídeos do Key drop A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço. Falou!